Salve, Hoje, no Sábado na Brasa, vamos falar de mais um lançamento da Nabrasa, Sherman 140. Bora lá, que hoje é sábado na Brasa! Bora lá, então! Nosso Sherman 140 é mais um Pit Smoker, desenvolvido aí no lançamento de 2021. E 140, então, é a medida da nossa câmara de defumação. Vou mostrar internamente para vocês. Como que é o nosso defumador. um defumador já para quem trabalha na operação. Então o equipamento ele vem com padrão. Duas portas tá para evitar a perda de temperatura na hora da operação, da manipulação do alimento. As grelhas elas têm os tamanho de 60 por 60. Dando a possibilidade de tu fazer a inversão não só do lado. Mas também da altura das grelhas. Então todas elas elas encaixam e tu pode fazer esse giro porque ela é uma grelha quadrada, né? Que facilita também na operação. Outra vantagem é que o cliente pode optar por adicionar mais duas grelhas para utilizar em cortes baixos como hambúrguer, costelinha. E aí você tem uma baita de uma capacidade no pitch, né? Que você coloca ó, seis grelhas aí no no defumador, dando uma capacidade gigantesca na hora da de fumação. E assim como todos os nossos modelos de Fit Smoker, a gente tem, uh, o nosso modelo é híbrido, consegue trabalhar tanto no modo Offset, como no modo Reverse Flow. Aqui nós somos eles instalado, uh, estamos com ele instalado no modo Reverse Flow, onde a gente tem aqui as placas uh, defletoras que a gente vai fazer com o fluxo de fumaça saia da, da Firebox passa por baixo das placas e vai retornar saindo na chaminé que está ali atrás. E para trabalhar no modo Offset, então, a gente vai tirar o modo aqui, a chaminé que está no modo Reverse Flow e vai fazer a instalação aqui desse lado, transformando o nosso pitch no modelo híbrido, tanto Offset como Reverse Flow. Obviamente que no Offset a gente remove as placas repetitoras para dar o um melhor fluxo de fumaça no nosso equipamento. E assim como todos os pits da na Brasa Equipamentos, todos os smokers, a gente trabalha aqui com tinta eletrostática, garantindo a qualidade na hora do acabamento dos nossos equipamentos. E na Firebox, a gente já trabalha por ser uma área que tem uma agressão maior uh, no equipamento, a gente trabalha com uma tinta alta temperatura também, para garantir a durabilidade aí do nosso equipamento por um longo período. E aqui nós temos o nosso Armor Box. O Armor Box no nosso equipamento ele é um opcional do produto, o cliente pode estar adquirindo. O, uh, o Smoker aí, sem airbox e posteriormente fazer a aquisição do mesmo e estará no equipamento de forma bem simples. Isso só é possível porque a gente tem um airbox parafusado na Firebox. Então aquele cliente que está trabalhando na operação inicialmente uh, já precisa de um pitch um pouquinho maior uh, e para conseguir um valor mais econômico, ele pode fazer a aquisição sem airbox e posteriormente, a hora que a sua operação aumentar. Fazer a aquisição do mesmo, que é uma instalação bem simples de fazer e bem fácil. Mostrar para vocês agora internamente como funciona o nosso ARM Box, que também é um diferencial muito bacana. Vamos lá, nosso ARM Box. Ele vai como padrão com três grelhas, tá? Três grelhas uh, de um tamanho bacana aqui. Hoje eu deixo todas as descrições na, uh, de tamanho de grelha, de medida na descrição do vídeo. E o cliente tem a opção de botar mais duas ainda, aumentando sua capacidade de, do, do equipamento aí, a capacidade de colocar a proteína. E um dos outros diferenciais, mais um diferencial que a gente tem, principalmente no Airbox, é a gente ter isolada a fumaça uh, do restante da câmara de defumação, do, do pitch aqui. O Airbox nosso, ele tem como opcional, isso é uma opção do cliente ou não, mas existe a possibilidade de a gente trabalhar isso como um forno convencional mesmo, evitando altas temperaturas aqui e às vezes impossibilitando utilizar o Arm Box uh, durante o processo de defumação. Então dessa forma a gente colocou uma placa aqui, onde a gente não deixa que a temperatura eleve tanto, tá? tem o um controle aqui de fluxo de, de calor e fluxo de fumaça e tem o um controle aqui em cima também que a gente consegue fazer esse controle. Abrindo ele vai aumentar a temperatura chegando aí até uns 120 graus, 130 30 graus, uh, conseguindo trabalhar tanto no, no Arm Box quanto na câmera de defumação. Dá para a gente trabalhar aqui a 120, 110, 120 defumando, fechando aqui, deixando um pequeno fluxo. Com esse sistema de isolamento, a gente consegue trabalhar aqui 70, 80 graus, conseguindo manter a temperatura do, do nosso alimento, da proteína que nós vamos servir para o no, nosso cliente por um período maior, chegando no prato do nosso cliente daquele jeito que a gente gosta. Vamos falar um pouquinho da nossa Firebox, então. Nossa Firebox, então, ela tem aqui a porta com abertura aqui para abastecimento da parte da lenha. Uh, as entradas de ar, elas são, no caso aqui do pit, uh, pode ser invertido a parte da portinha tá, de abastecimento de lenha botando aqui na parte traseira. E ela vai ter sempre duas aberturas, tá? uma aqui nesse caso na parte uh, de trás do pit e essa abertura da parte lateral, possibilitando aí melhorando aí, o fluxo de, de fumaça aí, conforme a necessidade da defumação. Então internamente ela tem essa chapa que a gente vai fazer o fogo em cima dela. Ali tem toda a parte gradeada que vai cair a cinza e embaixo a gente tem a gaveta onde que a gente faz a limpeza do pitch tira toda essa fuligem vamos tirar aquela que ficou embaixo da caretinha então aqui tem uma, a parte coletora aqui de cinza na hora de fazer a manutenção, fazer a limpeza do nosso pitch fica fácil, fácil aí de fazer a, a limpeza do nosso equipamento e por fim então a gente tem aqui essa mesinha de apoio né? padrão de todos os pits, na verdade Tá, com possibilidade aqui de descer pra, na hora de transporte, eu, na hora de uma manutenção, enfim, operação do equipamento, podendo tirar. E esse equipamento ele tem três versões, tá ele pode ser vendido na carretinha, como a gente tem aqui no reboque, para levar para eventos, pode ser vendido no cavalete com rodas, para o cara que precisa transportar dentro do estabelecimento, e tem a versão também para botar o equipamento numa bancada, uh, numa bancada fixa já, deixando um equipamento fixo, para quem trabalha numa operação do dia a dia, e sem movimentação do equipamento. E é isso aí, gente boa. Esse é mais um lançamento de 2021 Pit Smoker Sherman 40 da tá Nabrasa Equipamentos. Tamo junto semana que vem nós temos mais Sábado na Brasa.